Os androides número 19 e número 20 apareceram e estão tacando terror em geral. Os androides são tão arrombados que quase mandaram o Yantia pra bala, humilharam muito o cara. E é aqui que começa o episódio 128, Goku tem dois problemas. O Goku tá na sua luta contra o número 19 e parece que tá com uma vantagem. Parece não, ele tá com uma vantagem. E do nada, no meio da luta, corta pro Messer Kami com aquelas frases dele que às vezes fazem ele parecer um criminoso de alto calibre. E vamos pular essa parte porque metade do episódio é um filler do mestre Kami contando pra Maron o que é a patrulha vermelha. Goku arregaça o Android número 19 na porrada e o androide número 20 já fica preocupado já que aparentemente o número 19 vai ser derrotado pelo Goku. A rapaziada toda tá muito confiante, exceto pelo Piccolo que olha pra luta com desconfiança ainda, parece que vai dar muita merda, e dá merda mesmo, o Goku já tá meio pra baixo, o pessoal acha até que ele tá sendo sugado pelo número 19, o que não é verdade, ele apenas tem um problema grave no coração, apenas, e do nada o Gohan e o Piccolo lembram que o Goku tem essa doença, e parece que a coisa vai ficar meio feia pra eles, o Goku começa a apanhar muito, e chega o um momento que o número 19 tá sugando o Goku, que não tem mais nada o que fazer além de ser sugado, né mas quem aparece pra salvar o dia do Goku é o Vegeta, que chega dando um chute nas costas do número 19, que se arrebenta no chão, depois dessa esse cara vai precisar de um transplante de cérebro, e o Vendita tá muito pica, já chegou mostrando quem manda nas paradas, e pra piorar o Vegeta tá sorrindo. E se o Vegeta tá sorrindo, você já sabe, né? O que isso significa. Nada. Às vezes ele apanha e em outras também. O Vegeta ajuda Goku que tá ali jogado no chão lutando pra não morrer. A sair da luta dando um chute nele que o joga uns 30 metros dali, caindo direto na mão do Piccolo. E então chega um dos momentos lendários de Dragon Ball, que é o Yance sendo útil e levando o Goku pra casa dele pra tomar seus remédios. O Vegeta tá muito confiante, o que já me deixa um pouco ansioso. Pra mostrar que ele é um showman de primeira qualidade, ele fica ele fica seus demorados segundos para se transformar em Super Saiyajin. E agora ele tá loiro. Android 19 fica tipo: ai meu Deus, e agora? O cara tá loiro. Mas não importa mais. O importante é que o número 19 tá em choque com o Vegeta. O Corini também fica no mesmo estado do número 19. E começa a falar, ah, mas eu pensei que só os Saiyajins puros conseguiam se transformar em Super Saiyajin, é, é. Mas não importa o que o Kurinin acha esse careca, e eu também não sei de onde ele tirou essas informações, o cara literalmente só conhece três Saiyajins e conviveu apenas com Goku. Sem falar também que no momento que o Goku vira Super Saiyajin, ele tá louco, maluco, sedento por vingança, quase um macaco. Então, é melhor ficar na sua, Kuririn. Sem contar também que o Vegeta tava ficando maluco. O cara tava lutando até contra pedras. E o Vegeta aproveita essa fala do Kuririn pra dar uma mitada. Porque ninguém é de ferro. Eu sou calmo. E meu coração é puro. Hum, meu coração é pura maldade. O Android 19 apanha tanto, mas tanto, que o corpo dele começa a se transformar em em um corpo elástico. O Vegeta remessa um Android no chão, fazendo uma cratera gigante. E lá o número 19 parece derrotado já. O Vegeta desce para conferir se está tudo certo, e o Android número 19 aproveita essa chance e agarra a Vegeta. E lembrando, né, o número 19 e o 20 conseguem absorver energia. O Vegeta ativa o modo sádico dele e coloca os dois pés no peito do número 19 e arranca as mãos do cara. O número 19 percebe que o Vegeta talvez seja o demônio e faz a coisa certa em uma hora como essa. Ele vira o Mbappé e Corrente ali, mas o Vegeta usa uma de suas técnicas especiais e elimina o número 19. Tome isto! Este ataque se chama Grande Explosão do Super Vegeta, <risos> <risos> <risos> E durante todo esse tempo, o Vegeta não parou de sorrir em nenhum instante. E eu entendo como ele se sente, a primeira vez que eu me transformei em Super Saiyajin no Dragon Ball Saga realmente foi muito bom. O Vegeta com toda a confiança do mundo diz para o Android número 20 que essa é a melhor chance que ele vai ter para atacar ele já que o Android número 19 esgotou. O número 20 até para por um momento para pensar sobre se o que o Vegeta diz é verdade, mas ele foge. Ele não quer ficar para descobrir se o que o Vegeta diz é verdade ou não. Mas um pouco depois o Piccolo diz que era verdade, o Vendita realmente estava sem energia e essa era a melhor chance do número 20 atacar ele. Mas como o Vendita é um cara até que esperto, ele controlou bem a situação. O Vegeta pede uma semente dos deuses para o Kuririn para recuperar a energia e atrás do número 20. esperar recuperar as energias, o Vegeta se transforma de novo em Super Saiyajin e eu não sei se vocês lembram. Lembram, mas alguns segundos atrás eu disse que o Vegeta fez questão de se transformar da forma mais arrastada e extravagante possível. E agora, de um frame para o outro, o cabelo dele ficou loiro, o cabelo dele ficou loiro de uma vez só. O Vegeta é um grande showman.